E aí pessoal, beleza? Que o seu é trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trago para vocês o um videozinho aqui de novo DDTank. De então se você curte esse conteúdo aqui que sai no canal de novo DDTank de aqui para vocês, deixa o seu like, apoia sendo membro aí do canal. também não se esquece de comentar. Hoje eu tô aqui para trazer o tal de DDTank corando. Né? Que viagem é? Origem. <risos> sei lá mano, não sei o nome aí, tá na descrição também eu tomei as... Umas... Não um vim aqui e já tomei o Daquenai Bem louco no... Então o link tá na descrição pra você entrar E vamos que vamos quer mostrar esse servidor Versão antiga <risos> <música> <música> é Agora tem que saber se é pirata né galera Eu não sei se é pirata Criei minha conta aqui agora o vídeo vai ter corte e <risos> vamos que vamos meu orelha tá até doendo mano, é beleza né, vamos lá eita papai, segurando ó, toma aí agora já vamos o capitão Bugo. lembra, pega 10 de dano aqui, aquele modelo e quem não assistiu o vídeo que saiu no canal, que foi o vídeo do PVP, assiste lá mano que tá top vocês vão curtir, é isso É boa se matar já pega isso aqui acho que a versão é 4.1 se não me engano vai pegando as missão aqui isso aí vamos ver se tem evento aqui para mim o evento sete meses tudo mais tem evento sim aí ó papai vai entrar aí galera que o evento tá com a tá fluindo papai agora vamos aqui no salão da arena que a gente já faz uns pvp lembrando bem se você deixar o seu like aí você vai ganhar 100 reais no final do mundo. que você estiver andando aí no meio da rua quando você sair na rua você já vai achar 100 reais então deixa o seu like, vai que você acha? entendeu? tipo assim, também eu tô gravando aqui porque imagino que dei muito cupom né, pro batalha também consegui consegui achar esse vídeo tem que nos grupos aí eu decidi trazer esse vídeo pra vocês Espero que vocês apoiem, deixando no like de vocês aí, quero ver muito like aqui e muito comentário, beleza? E eu vou deixar o link com RL curtado, porque vocês estão ligados, ele tá aí que não paga, tá vendo lá, ajuda Daquele é modelo, fiote E já vamos que vamos aqui, ó daquele modelo, ó, já sobe aqui. Vamos ver esse novo trecrado aqui, o bagulho tá bom, fi, tá top. Ah, vamos mandar um 71 aqui. Eita, rapaz, já pega na cara. E, mano, eu tomei um vinhozinho aqui. Aquele vinho só pega. Eu tô com Tô voando nas nuvens, parceiro. Nem <risos> sei é que eu tô falando aqui, mas... Enfim, olha, pegou um tiro Pegou só um tiro, mas tá bom. Pelo menos a gente sabe o que, que a gente tá fazendo aqui. Eita. Se for boot, eu tô falando sozinho. O cara tá bem aqui, ó. Pega a visão aí, galera. Tá em cima, bem aqui, então. Hum. É aqui mesmo, filha. Acho que eu vou te matar pra ficar aqui de boa. Tá aqui no beiradinha, mano. Cara safado. Eita, matou o carinha já. Ó, 500 cupom batalha. É, pelo menos é uma coisa boa pré-versão. <risos> e sempre eu tô inovando aí, trazendo novo DD Tank pra vocês. Espero o apoio de vocês com like pra mim continuar essa, essa divulgação de DD que Vocês gostam tanto, porque. Todo vídeo que eu divulgo do tem que aqui bate um card view. Isso me, tipo assim, me motiva cada vez mais a trazer vídeo para vocês. Então vamos que vamos aí. Ó. Já liberou a mochila aqui para mim. Eu quero que libera o correio, que deve ter muitos itens aqui. Eu quero mostrar para vocês. Enfim. Ó. Vamos aqui pegar o 3 e o Paulo, né, mano? E galera, deixa o like porque, tipo, assim, esse vídeo aqui eu vou pedir o like para vocês porque é muito importante, mano. Tô vendo aí que a galera, a maioria que chega a notificação, não deixa o like. Então, se você deixar o like aí, vai ganhar 100 conto, mano. Imagina, você sai na rua, acha 100 reais. É porque se assistiu o vídeo de te deixou o like, filho. Então, deixa o like aí. Ajuda nós que o YouTube te ajuda, filho. <risos> então, é isso, né? Vamos que vamos. Vamos matar esse tal de burro perdido aqui, ó. Bem na cabecinha. Bem na cabecinha, vai 10-10-10. Hum, qual? É era, fiote. Pega aqui ó, o Paul e o 3 já era. Opa, de nível aqui, né? Babai. Esse modelo nível de vocês, nível 4. E aqui já é muita coisa. Fiat ó, aí sim. Não, ah, pega tudo. Paga e pega. Esse modelo. Se eu ver se tiver muito like aqui nesse vídeo, eu posso trazer mais vídeo aqui, beleza, galera? Nesse servidor. Então, deixa o like de vocês. Vamos apoiar aí, ó. me trazer mais vídeo pra vocês. Morou, galera? Hum, beleza, né? aí né mano vamos que vamos, vamos tirar mais pvp vamos ver as missões que tem que fazer aqui vamos tirar mais uns pvp aqui e ó pra você ver eu tô gravando esse vídeo pra ver que hora que é duas horas da manhã mano tá pegando gente galera tipo assim pegando gente não tô falando assim tem gente muito online não precisa ver o tanto de galera é de pessoal né, online, tá ele então entra aí galera vamos apoiar aí ó vídeozinho aí para poder focar nesse servidor vai que tem muitos vídeos para vocês servidor é, tipo meio hard tá ligado vamos fazer algumas coisas aí mas vai depender de quem ajudar no like né filho? é isso aí sempre o titizinho vai ter inovando aqui aqui novos vídeos de The tank e por favor se você tá assistindo o vídeo até o final passa lá no vídeo que eu fiz de dentro não de Minecraft para falar a verdade e foi o vídeo que veio que eu mostrei meu, é não mostrei mas é testei meu treinado novo e meu mouse e tipo assim <risos> esse barulho que acontece aí é do notebook né mano mas enfim acho que aqui vai lá na.. era para ir bem no pote Eita papai, o cara já veio puxando daquele modelo Como assim, mano? Como assim, pai? Eu não entendo. Não, não entendo. Por aí, papo. É isso aí, boa pra cima. morrer. Que... Ah, é. <risos> acertei mas faz parte hum crede pegasse o todos os três tiros tinha matado morri então vamos resumir aqui para vocês por vitória 500 cupom por derrota 200 cupom então basicamente é isso né galera ele tem que pirata não um serve muito bom para se jogar eu não vi nenhum mega até o momento é tá muito top para mim e eu tô gravando aqui para vocês porque eu sei que vocês gostam, gostam de novo DD Tank, daí eu decidi trazer esse DD Tank para vocês, espero o apoio de vocês com o que porque é muito importante para poder divulgar o vídeo aqui do canal. E vamos mais um PVP para não ficar um, uma coisa tão chata, vamos tentar ganhar aqui. Lembrando bem, se você assiste os vídeos até o final, comenta zero aí nesse momento do vídeo. E galera, compartilha. Se você está aqui assistindo o vídeo, gostou, pegue no Facebook, compartilha, compartilha no Twitter, no Instagram, em rede social que você tiver, pode compartilhar, mano. Ajuda o Tietchan a bater a meta de 4K aí, porque eu vou estar tá sorteando para vocês gift cards de 10, 20 e 30 reais. Então, se você ajudar, eu posso disponibilizar isso aí. Enfim. Um aqui, acho que não pode entender. É, você... É ban... Eita, tinha bandido, fi. Não acerta, não. Eita, vai Eita, pipa, papapu. <risos> é, agora pegou, fiote. E foi um tiro bom, <risos> cara, não parece ser boot, não. Os boot aqui, é, tem hora que acerta. É, Falou, Fiat. me dá 500 com bolzinho aí. É isso aí. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do tem Tank. O link está na descrição. Lembrando bem que eu curto o porque o DD Tank não me ajuda. Então, se você quiser entrar em contato com o servidor e tá ajuda no um Tietiezinho. Você é entrar em contato aí com eles. Vamos já comprar uma VIP aqui, ó. um meizinho tá bom vai estar ajudando beleza basicamente é isso você pega os seus eventos pega o evento limitado faz a seu tudo certinho aí vai virar mais cinco para vocês eu vejo muito apoio aqui com o like. Eu posso trazer mais vídeo aqui pra vocês. Vai depender de vocês mesmo que tá assistindo o vídeo até agora. É isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor Getir. E falou. Muito obrigado. Por esse...